o período em que a natureza entrou em hibernação na Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Sono de Yavana, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 marcado pela escuridão e quietude da natureza. No início dos dias, Yavanna plantou as primeiras sementes de Arda e cuidou do Olvar e de todas as coisas em crescimento. Como Morgoth estava corrompendo suas amadas criaturas, ela lutou com ele e apoiou todos os planos contra o Senhor Sombrio. Após a sua expulsão de Arda, ela plantou as sementes que havia inventado há muito tempo, e a vida veio à Terra-média durante a Primavera de Arda, embora no início nenhuma flor florescesse. As duas grandes lamparinas dos Valar, que iluminavam o mundo durante a Primavera de Arda, foram destruídas por Melkor junto com as habitações dos Valar em Almaren, expulsando-os para o Oeste. Assim, as grandes terras foram deixadas na escuridão, e Yavanna protegeu as criaturas que ali viviam, colocando-as para dormir. Elas não cresceram ou envelheceram até que a luz voltasse. No entanto, algumas florestas parecem ter continuado crescendo mesmo nessa escuridão, como Nan Elmoth. Melian não disse palavra. Mas, estando cheio de amor, Eloe veio até ela e tomou sua mão, e de pronto um feitiço foi posto nele, de modo que ficaram assim enquanto longos anos eram medidos pelas estrelas que giravam acima deles, e as árvores de Nan Elmoth cresceram altas e escuras antes que dissessem palavra. Enquanto os Valar estavam preparando a bem-aventurança de Valinor banhada na luz das duas árvores, a Terra-média estava em escuridão e silêncio, e bestas mortais de formas horrendas se multiplicaram em o túmulo. Foi Ulmo quem não abandonou as terras exteriores e manteve a Terra viva. E a Havana também veio curando as feridas de Melkor, e Orome caçava monstros e mantinha as sombras afastadas enquanto soprava a Valaroma embora temporariamente. Foi durante o sono de Yavanna que Aulë, em sua impaciência, criou os Sete Pais dos Anãos, sob as montanhas da Terra-média. Conta-se que, em seu princípio, os Anãos foram criados por Aulë na escuridão da Terra-média, pois tão grandemente desejava Aulë a vinda dos filhos, para ter aprendizes a quem pudesse ensinar seu saber e seus ofícios, que ele não queria esperar o cumprimento dos desígnios de Ilúvatar. Como a Terra-média era escura e perigosa, Aule tornou seus filhos fortes e robustos. Depois que Ilúvatar permitiu que as criações de Aule, os Anãos, sobrevivessem, e Havanna temeu que eles cortassem todas as árvores da Terra-média. Aule, em resposta, disse a ela que, mesmo Elfos e Homens, os verdadeiros filhos de Ilúvatar, também precisariam de suas árvores. E Havanna lamentou a Manwë, questionando se que qualquer coisa que ela tivesse feito estaria livre do domínio de outros. Manwë trouxe suas preocupações diante de Ilúvatar em oração e realmente teve pena de Yavanna. Ele respondeu seu apelo criando os Entes para proteger as árvores. Então Yavanna ficou contente e se levantou, erguendo seus braços aos céus e exclamou, Altas hão de subir as árvores de Kementari, para que as águias do rei façam sua morada nelas. Mas Manu se levantou também, e parecia que ele se alçara a tal altura que sua voz descia a Yavana vinda dos caminhos dos ventos. — Não — disse ele — só as árvores de aule serão altas o suficiente. Nas montanhas as águias hão de fazer sua morada e ouvir as vozes daqueles que chamam por nós, mas nas florestas hão de caminhar os pastores das árvores. Varda criou novas estrelas e os Elfos despertaram. Apenas Anãos e Elfos vagavam pela Terra-média, que era iluminada somente pelas estrelas. A maioria das criaturas ainda estava dormindo. A maior parte da vida poderia ser encontrada em Doriath, sob a orientação de Melian, e no Norte, onde orques e outras criaturas do inimigo se multiplicaram. Após o escurecimento de Valinor e a morte das duas árvores, foi o nascer do Sol que finalmente devolveu Luz à Terra-média, e uma segunda Primavera de Arda. Então é isso, pessoal. O Sono de Iavanna foi mais um fato, o acontecimento que compõe a grande história da Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve.